E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos explorar o valor posicional e vamos aplicá-los a decimais. Basicamente, o que vamos fazer é reagrupar um valor de um lugar para o outro. E, claro, isso vai ser muito útil na sua vida quando você começar a fazer operações com números decimais. Então, vamos começar por esse número aqui, onde cada quadrado representa um todo. Observe que esses três quadrados aqui eles representam três inteiros. E esse quadrado aqui ele foi dividido em dez partes iguais. E cada uma parte dessa em verde aqui representa um décimo. Portanto, nós temos quatro décimos então, vírgula 4. E quanto a esse quadrado aqui, nós temos um todo dividido em 100 partes iguais. E Observe que 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 quadrados estão pintados. E isso representa 7 centésimos. Então, colocamos aqui 7 centésimos. Então, nós temos 3 inteiros, 4 décimos e 7 centésimos. O que nós vamos fazer agora é buscar outras maneiras de representar a mesma quantidade. E aqui, eu vou colocar as unidades, aqui os décimos, e aqui os centésimos. E se eu quiser representar esse número aqui, nós sabemos que nós temos três inteiros ou três unidades, temos 4 décimos, que eu vou colocar aqui, e temos 7 centésimos, que eu vou colocar aqui. Mas existem outras maneiras de representar a mesma quantidade. Então, por exemplo, ao invés de termos 3 unidades aqui, 3 inteiros, nós temos 2 unidades, ou seja, 2 inteiros, e que ainda temos 7 centésimos aqui. Quantos décimos nós vamos ter para que esse valor tenha a mesma quantidade? Pause o vídeo e tente pensar nisso. Eu vou colocar aqui a mesma figura de cima, agora aqui embaixo. A diferença é que agora nós temos dois inteiros, esses dois inteiros aqui. E os nossos 7 centésimos ainda foram mantidos. O que temos que fazer agora é expressar toda essa parte aqui como décimos. E como nós podemos fazer isso? Bem, isso aqui é um inteiro, que é a mesma coisa que 10 dividido por 10. Eu posso pintar todo esse inteiro aqui de verde e eu posso dividir esse inteiro em 10 partes, 10 partes iguais. Então, uma, duas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ou seja, eu dividi o inteiro em 10 partes iguais. E observe que eu peguei o mesmo número. A diferença é que eu reagrupei o inteiro em décimos. E quantos décimos eu tenho aqui? Temos 10 décimos aqui com mais 4 décimos daqui, então, temos 14 décimos. Isso foi bem interessante, não foi? Vamos pensar em outra situação. Ao invés de termos dois inteiros, 2 unidades, nós agora temos 3 unidades. 3 inteiros. Só que, dessa vez, ao invés de termos 7 centésimos, nós temos 27 centésimos. Quantos décimos nós vamos precisar ter? Para manter a mesma quantidade. Pause o vídeo e tente resolver esse exercício. Ok, eu vou colocar a imagem aqui de novo, a imagem inicial. Bem, nós temos o grupo dos três inteiros, que é esse grupo aqui. Só que agora nós temos 27 centésimos, o que significa que, além desses 7 centésimos aqui, nós temos que encontrar outros 20 centésimos em algum outro lugar. O mais natural é você procurar aqui e pensar que 20 centésimos é a mesma coisa que 2 décimos. Basicamente, o que devemos fazer é converter esses 2 décimos em centésimos. Então, eu vou converter essa parte aqui em centésimos, e aqui eu fiz essa divisão. Claro, meu desenho não está tão certinho. Mas aqui nós temos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 partes. Então, isso aqui mais isso vão dar os 27 centésimos. E quantos décimos nos restam? Nos restam 1 um e 2 décimos. Então, 2 décimos. Essa é a situação na qual nós reagrupamos essa parte aqui dos décimos em centésimos. Ou seja, 2 décimos se tornou 20 centésimos, que nós ainda adicionamos com esses 7 centésimos aqui, e isso tudo se transformou no 27 centésimos. E eu espero que essa aula tenha te ajudado, e até a próxima, pessoal!